Eles estavam saindo de uma festa, Elas falaram que eles foram parados e assaltados por pessoas com armas e que elas pegaram todas as coisas deles. Mas esses dias saiu um vídeo mostrando eles chegando na vila com celular e carteira na mão. Eu só morei um ano no Brasil. Mas eu aprendi que se você é assaltado, você não vai mais ter seu celular e carteira. Então no momento que eu vi esse vídeo, eu pensei, eles estão mentindo. E tem um juiz que achou a mesma coisa do que eu, e ela falou para os jogadores, os nadadores, não saírem do país. E hoje saiu mais uma notícia falando que elas não foram assaltados, mas eles brigaram com uma segurança. Elas estavam indo para a vila e elas pararam para fazer xixi, não sei o que. Provavelmente elas estavam bêbados e elas pararam nesse posto, tentaram entrar num banheiro. A segurança chegou, falou o que vocês estão fazendo, né? E elas brigaram com a segurança. No fim, eu acho que eu, eu li que eles deram dinheiro para a segurança. Ah, talvez a polícia estava lá também, não sei. É, é muito triste que elas mentiram. Entrando nos Jogos Olímpicos só passaram notícias ruins sobre Rio de Janeiro e sobre os jogos aqui nos Estados Unidos. Ou falando sobre Zika, ou falando sobre a água do mar. Entrando nas Olimpíadas, americanos tinham essa ideia que os, os jogos não deriam certo. Então por isso foi muito triste quando eu vi essa notícia. Não me surpreendeu muito que uma notícia de assalto saiu desses jogos, mas eu fico muito triste por causa do fato que eles mentiram. Acho que eles tiraram vantagem das notícias que passaram nos Estados Unidos já. Não sei, por isso eu quero pedir desculpas. Mas eu vou falar isso, que esse nadador, o mais famoso, se chama Ryan Lochte. Ele é um babaca. E todo mundo aqui acha isso. Então por isso eu quero pedir desculpas. Realmente, ele não é uma boa representação dos Estados Unidos ele não é uma boa re representação dos americanos também então por isso é muito chato que infelizmente ele mentiu. Eu tô feliz que a verdade saiu agora. E falando sobre as outras coisas das Olimpíadas, eu acho que os, os jogos estão indo bem. Eu tô, eu tô curtindo muito assistir, achei a abertura das Olimpíadas muito bonita. Eu tenho amigos que vieram me falar que eles acharam bem interessante. Objeto que eles mostraram a história e a cultura brasileira na abertura Eles também me falaram que eles aprenderam muitas coisas sobre o Brasil E também foi muito legal ver Gisele Bündchen andando por cinco minutos, né? Sempre uma coisa boa E quando o Brasil não está jogando contra os Estados Unidos Eu estou torcendo para todos os atletas do Brasil E é bem legal ver eles ganhando medalhas também. E além disso, só tem, acho que, mais uma notícia ruim dos Olimpíadas sobre a piscina verde. Uh, não sei o que aconteceu lá, mas além disso, eu acho que os Jogos estão indo bem, como eu falei. E de novo, gente, desculpa para essas babacas americanos que mentiram. Isso realmente é, é um vergonha do, do meu país. Quando vocês pensam em americanos, pensam em mim. Eu sou um bom representação dos Estados Unidos e não eles, tá? Então, gente, espero que vocês também estão curtindo os jogos. Deixem um comentário se os jogos estão indo melhor ou pior do que vocês acharam. E é isso. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. O lugar que todos os brasileiros querem ir é Las Vegas. E eu também gosto muito de Las Vegas. Eu acho que é um lugar especial, único, principalmente se você quer sair de noite de novo ou fazer...